Mano, é óbvio que eu vou ficar, né, parceiro? Deve ser um final mó bosta. Passe de festa. Aí, ó. Conseguimos mais um passe de festa. Isso mesmo. Vambora. Há oh. áreas que nós não temos Lead the way, superstar. Oh, meu Deus do céu Me abraça, Fred Você é bugado, mas eu te amo, cara Eu te amo, cara A gente vai descobrir tudo isso juntos Eu jamais vou te abandonar aqui dentro, tá bom? Cara, acho que você precisa de um banho Vamos para o Phaser Blast, então Porque lá a gente vai conseguir o bagulho, a... Pistolinha do capeta E também porque lá é o único lugar que eu sei Que tem alguma coisa pra gente fazer, ou tem mais Tá, escape do Plex, o que que isso poderia dizer? Eu não faço ideia, então eu vou Para o Phaser Blast, Fredão, você não quer vir comigo não? Vou fechar a porta na cara dele, ó Ah, não consegui, velho. porra Salve, Fredão Pose pra foto, pose pra foto É? ah, ó, ó, ó, ó Fred é meu amigo, rapaziada. Fred é meu amigo. Ok, Phaser Blast é pra lá. Ok, vambora. Agora eu acho que o jogo começa a desenvolver de verdade, velho. Ai meu Deus! Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Filho da puta! Não consigo salvar, velho! Não consigo salvar, mano! Cara, quando será que eu vou poder salvar de novo? Porque. Mano, e se eu morrer aqui, tá ligado? Vamos lá, mais um robozinho com animação engraçada Que ao invés dele sair andando, ele simplesmente desaparece <risos> Muito bom, muito bom Papá. Pã, pã, pã, pã. Ah, eita, rapaz, eita, rapaz. Cadê o Fredão, Fredão? Eita, porra, apertei dois botões ao mesmo tempo. Tá, muitos lugares pra ir, não consigo salvar, espero que isso não seja bug, véi. Ó, os troféuzinhos, muito foda. Caraca, esse lugar tá bonito demais, mano. Eita, Fredão? Você tá aí? Enfim... Nossa, a porta tem o mesmo... A porta tem o mesmo efeito das O efeito sonoro das portas do primeiro FNAF que existiu, mano Enfim, uh, tá, ok Mais banheiros gigantes sem muita coisa Interessante, como sempre Eita lixo. Eu preciso ficar de olho nesses arcades porque em algum momento pode ser que a gente ache aquele outro jogo da princesa lá, né, mano? Mas enfim, eu não faço ideia de onde fique, Fredão. Tem alguma coisa escondida aí que você queira mostrar para nós? Tá, tem várias coisinhas escondidas. Vamos lá. Entrei, Fredão? Oh, tá trancado, será? Eita, rapaz. Ó o naipe do lugar, mano. Nossa, o Fred é muito grande. Soon you will be fighting for your lives on a hostile alien planet. But first, I am here to tell you how to play Phaser Blast. There are two rules you must follow at all times. Rule number one. No running. No climbing. No jumping. No hitting, kicking, pushing, shoving. No shooting blasters in, near or close to other players eyes. Being flashed in the eyes may induce seizures, blindness or semi-permanent paralysis. If you are flashed in the eyes, immediately flush your eyes with soap and water and blink repeatedly until vision is restored. Rule number 2: have fun. Do you want to hear the rules again? <risos> não, não, não. Cara, por que que esse jogo, às vezes a legenda para de existir, mano? Opa, Fredão, beleza, querido? Mano, olha o naipe desse lugar, velho. Meu Deus, cara. Tá, ok, pega um capacete e um... Tá, phaser blaster. Uh, com o phaser blaster equipado, pressione o botão do mouse para atingir os bots nos olhos e atordoá-los. Ok, é saudável. 1 uh, um e 2, tá. É por isso que a câmera fica no 3. Eu preciso pegar o capacete? Nossa, eu tenho que mirar certinho, velho. Beleza, certo. Vamos lá. Você está soldado, tá, beleza. Estamos na equipe laranja. Mano, o que que tá acontecendo, véi? O que que tá abrindo? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai! Tá, é pra tretar com os bichos. É isso mesmo. Mano, que puta labirinto, véi. Tá, tem uma... Mano, eu tô ouvindo a tica, véi. Tem uma barra de score ali em cima. Oh, ok, ok. Sai, cuzão. Como é que eu vou acertar ele? Ah, tá. Acho que tinha que ser nos olhos. Sai, cuzão. Sai, maluco. Tá doidão, tá doidão. Eita porra, de onde você veio? Sem munição. Corre, deixa ele te acertar não, deixa ele te acertar não, deixa ele te acertar não. Boa. Cara, a Chica tá por aqui, velho. Eu tô ouvindo. Iêêê, yeah, Otária. Tá aqui. Vambora. Sai, sai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, a Chica tá ali, velho. Beleza, beleza. Aqui. Sai fora, irmão! Que isso? Cara, eu preciso carregar minha arma, velho. E aí? Tô esperando minha arma carregar. Ai, meu Deus. Nossa, aí ferrou, hein, amigo? Aí, irmão! Vai zoando, vai, vai zoando. Por pouco. Será que é aqui na saída? Exit. Acho que é lá de onde a gente veio mesmo. Cara, me dá uma agonia jogar FPS com a arma na esquerda. Aqui, Superstar! Oh, valeu, Fredão! Now é go collect your prize from the Superstar Lounge. Valeu, Fredão. Você sempre me incentivando aí a cometer crimes. Mano, tá muito bonito isso aqui, velho. E tá rodando bonitinho, velho. Olha que merda, mano. Vai entender esse jogo? O jogo cracha e trava em qualquer lugar aleatório, mas aí chega aqui, bonitão. Oh, meu Deus, o pênis de ouro. Nice demais. Tá, tem tubulação aqui. Ah, vento. <laughs> vent. Xiii. Xiiiix. Resumo da nova contratação. Guarda de segurança chefe, sem qualificações anteriores. Referência interna, nome ocultado. Ih, rapaz. O que que atualizou aqui? Acho que nada. Freddy, that rabbit ladies in a secret room above Father Blast. It looks like a hideout. I think her name is Vanny? Mano. É muito very similar to Iiii... Vanessa, e também Fredão, você é o Sherlock Holmes mesmo, hein, velho. Mano, como é que o Gregory sabia que ela tava lá? Ele viu alguma coisa que eu não vi? Ou será que ele olhou aqui dentro? Bem, eu devia ter olhado aqui dentro na hora, né? provavelmente ela tava aqui mesmo. Princess Quest 3 ali, foi... é desse jogo que eu falei. Hum... Caralho, hein, Venni? Bagunceira, hein? Puta que pariu. Hum... Isso aqui tava aberto antes? Acho que não, né? É... E, meu Deus, as portas. Ah, será que é só um lugar pra voltar direto? Good job, é, exatamente. Então... Investiga o escritório do Phaser Blast. Certo. Tem outro lugar aqui, então. Cara, por que eu não consigo salvar, véi? Eu tô ficando realmente preocupado com isso. Rapaziada, vocês botam fé que eu acabei de pesquisar sobre esse lance de eu não conseguir salvar. E eu descobri que é um glitch estúpido, em que eu vou ter que ir lá pra Roxy Raceway e pegar a cabeça do bicho de novo, só pra conseguir salvar o jogo? Mano, como é, como é que esse jogo aqui existe, véi? De qualquer modo, eu vou arriscar um pouquinho. Ou oh, não, véi. Sei lá, puta merda, mano. Agora eu tô com medo desgraçado de Morrer, vem Eu só quero pelo menos ter uma ideia de onde que é esse escritório de segurança. Ô, Fredola, vem cá. Não, o Fred vai ficar sem bateria, mano. Melhor eu não arriscar. Eu vou precisar muito dele ainda. Merda, viu, mano? Porra. Ah! É aqui. Certo. O que, que tem aqui? Privadinha, privadinha. Roxo espacial. Maneiro. Ai, ah, meu ah, Deus, que susto. Eu a... Ai, caralho. A... Calma, Fredão, deixa eu só ler esse bagulho aqui, velho. Escondam o mix. Aviso de recall: levem todo o Mountain Mystery Mix para o depósito de sorvete atrás da pista de boliche. Instruções adicionais em breve. Hum. Amazing Bilhete luck. de boliche. Mega Pizza Plex, entry not included. <risos> que isso, Fred? Do nada você manda uma dessa, velho? Beleza, passe de segurança tunado. Bem, eles sabem que eu tô aqui, mas eles não vêm, né? É incrível, eles sempre falam isso. Tá, vamos lá. Então, temos aqui o passe do boliche e o distintivo de segurança tunado, né? Ok, vamos lá então. Vamos pegar o Fredola. Já que eu vou pro Bonnie Bowling... Uh, eu vou aproveitar o caminho e vou passar no Roxy Raceway Pra ver se eu consigo desbugar o jogo e conseguir salvar, né, velho Fredão, você não tem vergonha de estar tá num jogo desse não, cara? Pô, que jogo cagado, brother Eu não, não tenho 5 minutos de paz nesse jogo Sempre tem um bug diferente, velho. Ok, agora é só fazer de tudo pra não morrer, velho. Vamos lá Bom, aqui agora eu tenho pistolinha, eu tenho camerazinha Eu tenho muitas maneiras de fugir desses pilantras Inclusive eu tenho até um portal pro limbo aqui, ó Posso fugir pra lá se eu quiser também Eu tenho que ir lá onde eu achei a cabeça do, do Steph Bot E pegar a cabeça de novo Ela vai respawnar lá Olha que bug tosco É aqui? É, olha lá, ó. a cabeça ali, ó Mano, ó o naipe dos bugs desse jogo, velho. <risos> Na moral, mano, eu ganhei essa missão de novo. <risos> calma aí, ela... Cala a boca, Fred, calma aí, calma aí, cala a boca, cala a boca. Cala a boca. Cala a boca, deixa eu falar Velho, além de pegar a cabeça de novo Ele fala todo o diálogo da cabeça de novo, velho Ok, de acordo com os internautas O jogo vai desbugar e eu vou conseguir salvar agora Oh, meu Deus, desbugou, tá vendo? Mano, que jogo maluco, velho Qual que é? Qual que é a brisa desse jogo, mano? Qual que é a brisa desse jogo, véi? Bem, temos aí mais um bug pra coletânea. Agora, se me dá licença, eu tenho que ir embora daqui. Tá, Bonnie Bowling, Bonnie Bowling. É, lá em cima mesmo. É Bonnie Bowl, não Bonnie Bowling. Dança, isso, dança, dança, gatinho, dança. Dança e desaparece. Aí. Corre, foda-se. Entrei. <risos> Certo. Ok, boliche do boninho. Ok, uma porta aqui. E pra cá. Mais uma porta. Acredito que as duas levam pro mesmo lugar, certo? É, é isso aí. Ok, vamos lá. Muitas cadeirinhas... Eita, o que foi isso? Uh, registro de manutenção: Tem uma máquina de Princess Quest 1 em algum lugar do prédio. Um arcade vertical, de verdade. Acho que os desenvolvedores se inspiraram naquele velho jogo pra celular. Por que levá-lo pra um arcade? Ahn. Uh, Steph Bot? Tá tudo bem aí? Você. Você fica parado assim mesmo? Ou. Tá, ok. Não vou nem perguntar. Meu Deus, uma Baby! Steph version Será que a Baby é X9 também? Baby? Tá, ok Meu Deus, essa coisa aqui véio, Tá em todos os FNAF Essa merda um, Bem silencioso Estranho Calma, deixa eu só ver o que tem pra cá muito lixo, muita tralha uh, Mensagens, checagem de segurança Atenção equipe da cozinha, o pessoal de peças e serviços está preocupado que Tica possa sofrer danos severo se ficar presa no compactador de lixo Sempre chequem um o compactador antes de usá-lo Não usem o um compactador para descartar pizza, itens com sabor de pizza ou materiais com cheiro de pizza Especialmente o Montes Mystery Mix Caso contrário, o custo de reposição da Tica vai sair do pagamento de vocês Hum. Então nós... Opa, opa então nós meio que... é Quase gorfei. Nós meio que... Oh! Oh! Monte Mr. Mix. Use o Monte Mr. Mix no compactador da cozinha. É, tica, Eu acho que seus dias estão contados, viu? Tá, o que, que tem pra cá, véi? Hum, caixinha de ouro, véi. Monte dourado. O que, que é isso? Aí sim. Hora de desativar a Tica, então, mano. Vamos cancelar o CPF da Tica. Tá, ok. Tem mais portas aqui. Será que tem algo? Só uma tica em 4K na parede Meu Deus, tem endoskeleton aqui, véi Meu Deus, Fred Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda Fred, Fred, Fred, puta que pariu, Fred Calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma Mano, do nada, véi Fred, me ajuda, mano Mano, eu cago de medo desses bichos aqui, véi. Olha que coisa horrenda. Vamos meter o pé, deixa esses bichos pra trás. Caraca, hein, Fredão, se não fosse você, parceiro, eu tava, ó, oh, falecido. Vamos amassar a tica no compactador, mano, não quero nem saber, vambora. Certo, vamos lá, hora de correr do Homem Música de novo. Vai, ah, pode aparecer, pode aparecer. Boa, boa. Boa, boa, boa, boa De boa, de boa, de boa Só descer, já fizemos isso antes Estamos aqui novamente no lugar das duas chicas Caramba, tá... aqui não era tão escuro assim, pelo que eu me lembro? E tinha staff bots aqui Caraca, será que ela tá aqui? Não tô ouvindo nada Tem nenhum staff bot? Que isso, o que aconteceu com esse lugar? Ok, o compactador Ele fica aqui Na cozinha, eu acho Aqui, achei este é o compactador, então. Como é que eu faço aqui? Mount e Mix. E agora eu teria que chamar a atenção dela, né? Só que, como? Como eu faço isso? Distração? Tica? Tica, uh, você tá por aí, querida? Tudo bom? Cara, aqui tem Steph Bot. Eu vou ser pego propositalmente por ele? Que susto, mano! Vem, Tica. Vem, vem. Vem cá, coisa linda. Vem. Vem, vem, vem. Vamos, vamos, vamos. Vamos, porra! Corre muito, corre muito, corre muito, corre muito. Meu Deus, que desespero. Tá, mano, que bicho burro, velho. Mano, ela só sumiu e foda-se, velho. Ô, robô, vem cá, vem cá. Vem cá, não humilda. Vem, vem. Staff can help. I am just help. Mano, eu só quero que ela me pegue, velho. Como é que pode? O jogo tá me favorecendo, é isso? Vamos, Chica, vamos, vamos, vai. Vem, you? vem aqui. Vem com calma, eu tô te ver. Mano, como que eu vou conseguir fazer isso se ela morre? Vem, tica, vem, vem, vem. Isso. Ai, meu Deus, velho. O que que eu faço, velho? O que que eu faço, mano? Não some, Tica, não some. Por favor, não some. Isso. Ah, mano... Mano, como se não bastasse ela desaparecer. Ficou esse som bizarro no lugar que ela sumiu. Vem, Chica, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Isso, isso. Ah, vai tomar no cu. Na moral, o jogo, filho da p. Ah, mano, olha onde o bicho aparece, velho. Meu Deus! Ok, calma. Vem aqui, Chica, por favor. Meu Deus, a cabeça dela girou. Vem cá, Tica. vem cá, vem cá. Agora a gente vai conseguir. A gente vai conseguir, Chica. A gente vai conseguir te matar, finalmente. Meu Deus, calma, não é... Ai, é aquela porta ali, velho. Essa aqui. Ai, meu Deus, será que vai, mano? Puta merda, eu vou ficar tão feliz se isso acontecer. Vem, Chica. Ai, ai, ai, calma. Não era bem dessa forma que eu planejava. Você tem que entrar aí, Chica. Você tem que entrar aí, ó. Chica? É ali. Ah tá, ok, consegui. Nossa. Até que enfim, velho. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vai, Gregory, psicopata. Vai, Gregory, psicopata. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Oi, oi, oi, oi, oi, que moleque psicopata, véi! Gente, vocês entenderam o que aconteceu? Não, calma aí, calma aí. Deixa eu, deixa, deixa eu ver se vocês entenderam o que aconteceu. O jogo tava ativo enquanto a Tika tava ali na cutscene sendo esmagada. E a Tika que estava no jogo ativo, conseguiu me ver enquanto tava rolando a cutscene e me matou no meio da cutscene. Gente, ah. na moral, esse jogo, ele tinha tudo pra ser perfeito, mas ele é ridículo, ele é patético. Patético. Ok! Uh! Ah, que cena horrível, velho. Puta merda, Gregório. Ai, velho. Nossa, beleza. Tamo aqui. Ai, que coisa bizarra, mano. Calma. Meu Deus. Mano, que sacrifício, hein, mano. Que sacrifício pra conseguir jogar esse jogo. Vai tomar no cu. Pega a caixa de voz de Tika e fuja. Coisa bizarra, velho. Bicho lindo. Tá, deixa eu salvar aqui e nossa, eu espero que eu nunca mais precise entrar naquela merda de lavanderia, naquela merda de lugar, velho. Não aguento mais. O lugar mais bugado do jogo inteiro. Será que tem alguma coisinha escondida por aqui? Alguma coisa interessante que a gente gostaria de ver. Caraca! A ambientação desse lixão aqui tá linda pra caramba. Tá, vamos lá. É o carregas. É o carregas. Meu Deus. Chão piscando, beleza? Hum. <coughs> Eita FPS tá uma bela bosta, hein Mano do céu Olha esse lugar, mano Olha o naipe desse lugar, velho. Isso aqui é tudo um pedaço de staff bot morto, eu acho Nossa, eu olho pra cá O meu FPS dropa pra 7, sei lá Meu Deus Ok Três geradores Ai meu Deus, os bichos vão começar a levantar E eu não vou conseguir fazer nada com esse Ai meu Deus, a tica tá ali, velho, Toda torta Não, você não me viu, você não me viu Meu Deus, a tica tá fazendo uns barulhos horrendo Será que esse gerador ativou Ai meu Deus, ativou o botãozinho lá de longe? Deixa eu ver, imagino que não Ativou Ok Mano que horror. Hum, desligado, tá, OK. Vai ter mais um gerador. Vamos carregar o lanternas de novo. muito louco esses ambientes aqui embaixo. Pena que é tão lagado. Olha isso, velho. É muito bonito, mano. ixi ela tá aqui. Ela tá bem perto. Tô só ouvindo pelo... Meu Deus, eu me perdi um pouco. Tô meio... S só ouvindo aqui pelo headset. Mais ou menos a direção que ela tá. E nossa, ela tá muito bugada, mano. Ela tá sem a caixa de som, né? Então ela tá toda sequelada. Mano, tem um carrinho de bebê aqui. No meio do inferno. É pra ligar o bagulho, velho. Ela me viu, será? Ai, caralho! Nossa senhora, eu fui em direção a ela, velho! Que susto! Meu Deus! Calmou. Calmou, calmou, calmou Corri, corri Fugi, tô bem de boa Nossa, velho, eu abracei Ela de bobeira Tá maluco Cara, eu tô parando pra printar Esses cenários, porque eles são Muito lindos Certo, vamos lá, mais um save, é um save A cada gerador, beleza, vambora Opa, opa Olha o barulhão desse lugar, velho Mano, por que tem staffbot aqui? Cara, eles não têm cara de muito amigáveis não, viu Acho que esses staff bots, eles vão me matar se eles me pegarem, sinceramente Olha, mano, na moral A ambientação desse jogo é perfeita Ai meu Deus, lá vem a galinha Lá vem a galinha Isso aqui tem câmera? Pior que tem, velho Mano, ah, não, não, não, não, é ah, pra tirar foto Aí O jeito que a bicha tá correndo, véi Entre no silo dos Stefbots. Ai, meu Deus, ela tá me vendo ainda, eu acho, véi Meu Deus A Vene, véi, como assim, do nada What the fuck? Por quê? Mano, o que é isso? Olha isso, véi! Mano, olha o naipe do lugar, velho! O que que tá escrito nesses desenhos? É só um monte de coisa bizarra. Quem que fez isso, véi? Ó, janta. Janta de família. Eu tô com medo da porra de pegar isso aqui, véi, mas eu vou pegar. Poster velho. Ok. Ok. Meu Deus. Lagadinha básica. Oh, então aqui era a salinha que eu não conseguia entrar de jeito nenhum na lavanderia. Interessante. Vamos abrir esta porcaria. E dar o pé daqui, velho. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse lugar me levem para longe daqui. Fredão, você tem noção do que eu passei lá embaixo, velho? Cara, esse jogo bugou tanto. Eu não aguento mais, velho. Cada minuto que passa é um bug diferente, velho. E o que eu faço, cara? Certo, vamos lá. Fredão, como se sente sabendo que você vai ter uma nova caixa de som? que chest cavity. remove Ok, tá, vamos lá, por favor, não me decepcione. The chest plate. Tá, ok, não precisa aparecer uma placa dessa na frente toda hora. The wires to hora da memória. The ok. Bom trabalho, agora Caralho, não vi, fodeu. Well done. Return the chest plate and firmly lock it down with the bow tie. Looking spiffy. Commence next phase. Vamos lá. Ó. Perde. Perde, complete. Foi. Uh! Nice. Thing phase complete. Activating safety protocols. Bora, Fredão, bora, Fredão. Bora, caixinha nova, Fredão. Esse upgrade, Eita. Please, be honest. Como você conseguiu? Quando eu estava na cozinha antes, ela caiu em algum tipo de está bem? Bem, ela ainda está funcional. Caralho, Gregory, você muito arrombado. animatronics. Nossa, ou oh, na moral, sua voz tá feia, hein, Fred? Puta merda. Tá, o botão direito. Ele dá o um gritinho, é isso mesmo? Esquerdo. É, ok. Bem, tem dois lugares que eu sei... Que eu consigo usar essa caixinha de som. Um é lá onde a gente tava com a tica que tem uma portinha com a caixinha de som, né? O, o gravadorzinho na porta. E o outro é lá embaixo, naquele lugar da Roxy Raceway, perto da onde tava pegando fogo lá. Aquele lugar ultra creepy, bizarro. Bem, primeiro eu vou na lavanderia e depois a gente vai lá no lugarzão bizarro. Fredão, chegamos. Eu espero que seja isso aqui mesmo, vamos ver. Ahn... Um... Ok, aparentemente não era isso, foda-se, vamos embora Certo, ok, tamo chegante, tamo chegante Pipi gigante, que susto, mano, que porra é essa? Ok, é aqui ou é, é aqui, ó? Aqui mesmo Olha, nem precisei clicar, ele só foi de uma vez Ai meu Deus, Fredão, calma esse elevador não parece appear to follow any safety protocols. de segurança, eu não acho que ele possa sobreviver mais de Meu irmão, aqui é viagem sem volta mesmo, velho. e você vem comigo, vem aqui pra dentro, vem, vem para dentro do elevador. Eu achei que alguma coisa ia com esse botão aqui, mas não aconteceu. Um, Fredão, tá na hora, parceiro, tá na hora, nós estamos chegando, você tem noção disso, tem certeza? Ai meu Deus, Fredão, puta merda!